Vamos lá, rapaziada, Crinão. Lembrando do porquê da Pink, do, do espantalho, a efígie do Fiddle, né, mano? É sempre pensando em não tomar em verde, porque o meu boneco sempre toma muito em verde. Então, espantalho pra proteger, esse, pra proteger esse pedaço da jungle. E a Pink, recapitulando aí, a Pink teve uma falha, rapaziada. Tivemos que refazer, mas não tem problema. A Pink, mano, ou você coloca no blue ou... Ali naquele outro matinho, pro seu Django não tomar dive. Esse tipo de situação, mano, é específico. Tipo, contra a Elise, uns campeões que diva nível 3, assim. Tipo, até um próprio Kha'Zix às vezes faz isso. Aí eu guardo aqui protegendo meu top laner. Mas se eu quero proteger o buff, é a pink aqui. E Fiddle, mano, não pede pro seu time dar lista, tá ligado? Esse é um outro fator bom do Fiddle, mano, que você não precisa de lixo, ele se vira na jungle, tá ligado? Então, você pede pros seus lane para pra lane, pra eles terem pressão e conseguir te ajudar no Rio caso você precise, né? Então, vamos startar bonitinho agora, ó, puxando o red primeiro, 1,30. Um já puxa é as galenas e pra... encosta aqui, ó, ó. Pra tá quem não sabe, aqui. todo mundo que dá que dá lixo, mano, perde pressão, velho. Exatamente. Qualquer Por quê? De perdeu perdeu pressão, pressão, né? É porque não tá lá batendo na wave pra puxar ela mais rápido, né, mano? Perdendo pressão, o cara não pega nível 2 na frente, o que pode atrapalhar ele muito. Reparo a forma que eu dou auto-ataque, o cantinho que eu me posicionei corretamente, ó. Bem nesse, nessa árvorezinha de Natal aqui, ó. E sempre andando, mano. Editor, bota um bagulhinho vermelho ali. É, aí, ó, e sempre andando, ó, pra ganhar tempo. Eu já uso, eu gosto de upar o E, mano, pra puxar já os mobs direto e dar o dano em área, ó Já esmaita smite é esse Ó, quando o campeão tá low assim, não tem problema você usar o W mesmo assim Porque quando ele morre, reseta o cooldown do W Sempre repara isso, então Quando o Fiddle dá a mamada até o final, o W reseta lá, 9 segundos Mamei até o final, foi pra 4, tá ligado? Então, ó, clinando bonitinho Ó, sempre ganhando a tempo. Mano, ainda mais na jungle. Se você é jungle, ganhe tempo na frente, mano. Sempre é importante, mano. Ó, agora a situação do Fear de novo. Eu upo o Fear nível 3, caso eu tô contra um Jungle que vai me invadir, ou quando eu quero ser proativo cedo no jogo. Se eu quero fazer full clear, tô contra um Cartus. Eu upo dois níveis no W Para clinar mais rápido ou no mesmo tempo que o Cartus até. Se o Cartus for um Bob Esponja, acaba que eu clino mais rápido que ele. Então, ó, beleza. Já vamos puxar o Blue bonitinho. Sempre andando, mano. Sempre ganhando tempo. repara que já é 3 minutos é de jogo. Dois. E o foco, mano, é pisar no Rio 3 e 15. Assim que nasceu o Aronguijo, beleza? Então já vamos intercalar aqui, ó. Encostar na parede pra dar o dano do E nos dois. Mama juntinho, bonitinho, ó. Já vamos o andar K, que ganhando, ó, tempo. ganhando tempo, ó. Pisamos aqui no Rio 3 e 18. Tá um pouquinho Marco Podia fazer melhor, mas não tem problema o do oh, Olha uma mecânica legal do Fiddle, mano, que eu dei Fear no E, correto? Agora que eu dei Fear no E, eu vou usar meu Qzinho, eu vou Critar, eu não vou dar um Fear, tá ligado? Então aí aqui você faria o Full Clear legalzinho e sairia pra Gankar, mano, correto Ó, oh, então vamos lá, Kri. não vamos, vamos, vamos ser bem específico uhum. de Fiddle Se você quer dar um Recal bom, tem que ser 1050, o seu primeiro Recal de Fiddle Se você der o primeiro com 1050, maravilha Dá para voltar com 1.050 e a varinha, show de bola. Agora, se você quer um clearzinho assim, barato e bom, vai ser esse item de 1.050 e esse cristal de rubi. Se você tiver nível 6, já dá para falar que você quer um spike de fiddle só com esse itemzinho, que tá muito bom por sinal, mano. Você pegou esse itemzinho nível 6, você consegue matar quem você quiser. Você escolhe, você vai na lena e mata, é só você acertar o R. Agora, vamos pegar a build de Fub. Item mítico pra Fiddle, mano. Tem muito Monofiddle que gosta de... Deixa eu abrir aqui a loja pra nós. Tem muito Monofiddle que gosta do... Liandre, que dá mais dano realmente. Colhedor, dá mais dano. E tem gente que gosta de criar Fenda, que na minha cabeça só faz sentido contra tanque. Esses itens dão mais dano. Só que Fiddle... Já dá muito dano, mano Então, na minha build, eu sempre faço protobelt Independente se eu tô contra tanque, se eu tô contra papel, se eu tô contra o que for Eu faço sempre protobelt, mano, porque eu gosto da utilidade do protobelt Ah, Marquinhos, qual que é a utilidade do protobelt? Esse dash que eu tenho e o speed que ele me dá Daqui a pouco eu mostro o speed pros senhores Então, vamos ficar feliz aqui logo porra? Dá speed, olha lá Ó, usou o ativo, mano depois, de, ó, você usou o ativo e você recebe 50% de velocidade de movimento, mas tem que ser em direção inimigo. Antigamente era 75%, a tá? Rito nerfou, tá? O primeiro item, protobelt. Agora o segundo, depende. Peraí, bota, né? Vamos pegar a bota aqui também. Calma aí, bota. Nossa, o fato é que eu tô com a botinha nas runas, né, rapaziada? Mas não tem problema, finge que tem uma bota aqui, um slot é a bota de penetração mágica, correto? Então vamos lá. Protobelt de segundo item. Se eu tô muito esnobalado, mano, eu faço o abraço do maníaco, mano. É um item que vai dar muito dano no Fiddle. Ele compensa o fato de eu não ter a Liandre, correto? Porque esse item é tipo uma Liandre nova. E o melhor de tudo, mano, esse item me deixa tanque. Oh, eu vou ler o item. Causar dano e habilidade queima inimigos 1.2% da vida máxima. Então, isso aqui já compensa a Leandre. E tem uma outra passiva nesse item que é... Você recebe 10 de armadura e resistência mágica se um campeão estiver afetado. Então, isso é por cada... Aí, se um campeão for afetado, você ganha esse 10 né, de armor e MR. E mais é. 2.5 para cada... Alvo atingido, né? Então, se você acertar o 5, você ganha 20 de armor e MR, né? É um, é um pouquinho, mas é bom, tá ligado? Ajuda a deixar tanque. Segundo item, abraço do maníaco oh. que eu faço. Se eu tô esnobalado mano. Se eu tô muito forte no jogo, tô pegando as kills, abraço do maníaco. Se eu não tô esnobalado e o jogo tá difícil, é zônias de segundo item. Porque o filho depende dela. Mas vamos supor que a gente tá esnobalado Então, Protobelt, abraço do maníaco, zônias. Vou ter a bota, né? Fechou. Esses três, esses quatro itens, vamos falar que é core. Bota, protobelt, abraço do manequim Zônias. Agora o resto é tudo situacional, mano. Tem um morelo que você pode fazer Caso você tá contra um time que cura muito, sei lá, um Caim Vermelho, com Yumi, ou Soraka, você tem que fazer a leitura da cura. Ou tem bastante campeão no top fazendo aquele item Hemodrenário, a Acrinus hoje tava de Darius de Hemodrenário Então você tem um Darius de Hemodrenário Você tem uma Riven. É o que mais tem. É o que mais tem. Esse item tá na moda, mano. É, então, hoje em dia você todo, faz todo, todo mundo tem cura, é, mano. Todo mundo tá aqui. Tá tem que, que, que, fazer, aí, morelo, é true. Tem que fazer Morelo, velho. Eclipse da cura também. Mas pode existir jogo que você não precisa fazer o Morelo. Mas vamos supor que nós precisamos então pega yeah. o Morelo, aí você vai examinar se os caras tem muita MR ou não também, é tudo estacional o restante, mano. aí você pode fazer um avoid e fecharia a build desse jeito que eu tô com a bota aqui, entendeu? Então vamos lá, recapitulando, protobelt, primeiro item, zônias ou abraço do maníaco de segundo, depende se você está esnobalado se tiver esnobalado abraço do maníaco, zônias de terceiro, Bota aí o resto é situacional com Morello ou Void. Eu não sou muito fã de fazer rabadão no Fiddle, ou não o ou, ou Acreos, porque tipo eu acho que é, não, a galera até fica indignado. Não? Eu acho que na escala, mas eu acho que não precisa. O campeão já dá muito dano. Então vamos por o seguinte: Acreos, eu tô com 2.500 na bag, eu pego dois pirulitão, vai me dar tipo 120 de AP, correto? Mas, às vezes, se os caras uhum. têm muito MR, mano, eu fecho uma Void aqui que vai dar 65 de AP e 40% de penetração, mano. E a Void é bem barata, né, mano? Então, às vezes, compensa você fechar um item primeiro do que demorar a fechar o Rabadon. Eu só faço Rabadon se, se eu tiver o dinheiro à vista. É o único jeito de eu fazer. Se eu tiver ele à vista, eu faço. Ah, né? mandei pra tu ter 4 mil de ah, gold de não Acontece, vida. acontece. É raro, mas acontece. Porra. Então, essa seria uma build completinha. Mas tem muita gente que gosta de fazer esse foco do horizonte, ó. Então, é situacional, o restante vai do gosto do cara. Foco do Horizonte é até legalzinho, uhum. funciona, porque o Fido imobiliza os caras, então vai dar mais dano. Tinha um, um outro cósmico também, esse ímpeto cósmico, uma galera que gosta de fazer, mas eu em particular não gosto, mano. Então essa seria a minha build mesmo aqui. Precisando de corta-cura e void. Check. Vamos na do Kenze, é família. Vai na do Kenze. Os itens é isso. Agora, qual skin dá mais Aí, dano? Tem aqui no bloco de notas, né? Tem a festa surpresa que é essa que eu estou usando, eu tenho em todas as contas, ganhei tudo no baú lá, então eu tenho em todas, usava ela, achava que ela dá mais dano. Mas tem a skin do Fiddle Ascendente também, que é muito bacana, então eu recomendo as duas, né? Qual skill começar que está aqui no meu bloco de notas? Era W mesmo, então vamos falar a ordem de skills, é né? Deixa eu acelerar tudo aqui, cadê? Como é que faz? Aqui, ganhar XP. Então vamos lá. O foco da ordem de skill que você vai focar, mano, é full W É a skill. por que, que o W é a skill mais importante, né? Porque ela dá dano em área Então, todo, todo campeão que joga jungle, mano Você sempre vai priorizar a skill dele que dá mais dano em área, mano Então o feed, o W dele é o que mais dá dano em área Farmando a jungle mais rápido é mais XP e mais gold Sempre pensando nisso, ó Farm mais rápido, coisa linda Agora, de segunda, o que, que eu upo? É o que Tem muita gente que fala para mim, ah, Marquinhos, por que, que você prefere upar o que em vez do E? ó Se o cara for ler assim, ah, Crimes, presta atenção, vamos ler aqui para upar as skills. Ó. Se eu upar o E nível 2, vai aumentar o dano de 70 para 105, beleza? O cara deve pensar, nossa, é um dano bacana. Aí, do Fiddle aqui, você olha o Fear, o que, que aumenta? Aumenta a duração do Fear... E o dano do Firman é no porcentual da vida do cara, entendeu? Olha lá, 6% de 7%. O cara acha que 1%. isso é pouco, mas é porcentagem, é muito. E o melhor ainda do seu dois pau, Firman? Tá ligado? O melhor ainda do seu pau, Firman, é que aumenta a duração dele. E posso mostrar também que o. O. O Fear do Fiddle, o que dá mais dano que o E. Nesse seguinte quesito que pouca gente sabe dele. Se você der Fear, por exemplo, ó, até o W, nos dá Fear em área, tá? Se você não sabia, você vai saber agora é. Todas as skills do Fido da Fir Todas, só que eu tenho que estar nessa forma de espantalho Tá vendo que eu tô numa forma de um espantalho Ó, não, apertei não W Dei Fir no sapo, tá vendo? Agora tá vendo essa volta em marca dele? Se eu der outro Q, eu não vou dar Fir Eu vou dar crítico, que dá bastante dano Aqui não tá dando dano porque, porra Eu não, tô, não vou upar ele, né? Então vamos upar E fazer o teste aqui no Blue Eu vou dar Fir no E e Fir com Q Presta atenção, ó Agora Qzinho 400 de crítico, tá ligado? E se campeão com vida ah, máxima, você imagina aí o que, que pode fazer com isso, né, mano? Então, as ordens de skill que eu upo é essa, mano. A galera sempre pergunta, ah, Marquinhos, o combo do Fiddle, como é que é? Os caras acham que é tipo Riven, sei lá, que tem um combo bonitinho esquematizado. Mas, mano, tudo é situacional, tá ligado? Tudo o combo do Fiddle é situacional. Então, vamos lá, ó. Vamos supor que esse boneco alvo aqui aliado tá lutando com inimiga aqui, e eu vou, eu vou fingir que eu tô ali atrás ainda, ó Eu vou ficar aqui atrás e vou querer ultar nesse rapaz, mano Se você quer dar um full combo do fido legalzinho em uma pessoa só Você pode apertar R, Q pra dar crítico e protobelt Silence, tá ligado? Aí depois você usa o W Então vamos lá, R, aí você vai dar Fir no R, beleza? Mas eu só vi <risos> eu tô eu dando Fir no velho. R, mano Eu vou querer tacar o Qzinho pra dar crítico Então é R, Q pra dar crítico e pra dar sirens, mano eu vou dar Fir no R, Crito no Q. Se eu dou Silence no E, eu vou estar tipo, utilizando mais o tempo pra deixar o cara no perma-controle de grupo dele nem poder flashar, por exemplo. Tá ligado? Então, mais uma vez o combo vai ficar show pra galera. R, Q, E, Protobelt W. Só que é muito situacional, Acrino. Você pode fazer o seguinte: posso mostrar umas coisas bacanas aqui pra você, mano. Que tem muita oh, mecânica cara Não, joga, você. mano. O que, tem... que você faz quando você toma a ult dessa, não, mano? Você não faz então, nada. Então, presta atenção nisso aqui, a ah, Vamos supor que esses caras tá aqui fazendo o Baron, correto? Ó. Esses caras uhum. tá fazendo. Ó, eu tenho, uma, eu tenho uma visão. Finge que isso aqui é uma ward, né? Pô, não vai dar pra manter a ward, né, mano? Acho que se eu botar o espantado de longe ali dá, pera aí. Ó. Tá, o espantado eu. de longe assim eles não. Aliás, posso fazer até melhor, mano. Vamos fingir que tem uma ward do meu suporte, eu vou revelar com isso aqui. Ó. Eu tô aqui nesse matinho de fiddle. Dá uma Ash batendo aqui de longe e os outros campeão me li. Eu posso dar R só em um. Só que essa mecânica do filho presta atenção, é o W flash pra cima dos outros. Eu vou dar W em uma pessoa, mas o W vai pegar em todo mundo. Então é R, W flash. Você viu que eu dei feed em todo mundo? Mesmo meio uhum. que eles me vendo? Tipo, ele, ele meio que me viu. Ele, vamos fazer de novo, mano. Que às vezes é meio rápido e a pessoa não entende, ó. Presta atenção. Ó, eu vou dar... ó, Basicamente é isso aqui que eu vou fazer. Deixa eu fazer de uma forma mais simples, ó. Eu vou dar dar, eu vou dar W Flash. Você viu que eu mamei todo mundo? Você conseguiu uhum. ver? Ó, se eu der W lento e depois Flash, eu vou cancelar minha mamada e vou ficar parecendo um Bob Esponja. Então é o seguinte, mano. Você tem que dar o W primeiro e o a Flash muito rápido. Então é W velho. Flash. E você viu que eu dei FUR em área? Você consegue ver. Mano, tipo... Na minha cabeça isso é, é muito, muito roubado broke. É muito roubado É muito roubado Então vamos lá Os cara tá fazendo Baron Eu quero ultar só esse rapaz que tá aqui Mas eu quero dar Fear e mamar todo mundo Então, ó Ult W Flash, mano Dano Fear e o Full Dano em todo mundo Olha isso, mais de... Olha é isso delícia. O meu ult até o final deu um total de 3.100 de dano, mano Fora o E que eu poderia ah, ter cara. usado, tá ligado? Então, por que que eu falo que o Tad de Fido é situacional, mano? Porque pode ter situação, mano Espera aí, vamos fazer um outro esquema ó. Vamos supor que agora eu quero matar os caras do top ó. Tem uma Riven contra um Jace E o Jace está lá na puta que pariu Você tá vendo que o Jace está muito longe, né Acrinos? Mas tem chance <risos> de eu dar Fear nele, mano Com o meu E, mesmo ele me vendo Então eu vou dar R e já vou mirar o E em cima dele, ó Viu que eu dei Fear nele, até no mínimo ali, mesmo ele me vendo com o meu E. Caraca. Então, por isso que é situacional, tá ligado? Não tem um, um combo específico. Vai ter situação que você vai ter que fazer uma coisa e vai ter situação que você vai ter que fazer outra. Então, vamos fazer... Confesso que é até um teste que eu vou fazer aqui agora, mano. Eu vou estar aqui para dar Fear nesse e vou tentar dar o E no outro, ó. Vamos ver se a gente consegue otimizar Full Fear, ó. Você viu que eu dei Fear nos dois? Com ah. RE. E eu não usei meu Q. Então se aparece um terceiro personagem, eu ainda teria Q pra dar fear nele e fazer outras coisas, tá ligado? Maravilha, né, mano? Isso é, isso é muito bom, mano. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Então o combo Caramba, do Fiddle. Bota em mente que é situacional, mano. É situacional. Vamos botar um outro tipo de situação, mano. Que eu vou estar mesmo na caruda. Ó, ó se, se eu voltar na caruda, eu não vou dar o fear. Ó, isso é. Só se eu tiver na forma de espantar, Mas Vamos supor que eu não tô, ó. Não tô na forma de espantar e voltar. Não dei fear. Mas vai ter situação que eu vou ter que dar Fear com o quê? Silence, no, sei lá, numa Lulu pra não apertar R, silence numa Soraka, às vezes eu priorizo campeão de P.U. pra dar o silence, por exemplo. Ou num cara que eu acho que vai flashar e eu não quero deixar ele flashar, entendeu? Então, o combo é tudo isso e acho que deu pra galera pegar a visão. Agora, uma pergunta que, que tem no bloco de notas é os três campeões que dá counter no Fiddle, né? Pra ser bem sincero, 90% da jungle é counter do Fiddle. É muito fácil counterar o boneco, <risos> mano. <risos> Ai, cara, mano, por que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa pra mim, cara? Dá, é. dá dó dos caras, mano. mano. Dá dó, velho. Eu, eu falo 10, counter, se quiser. Você pediu 3, eu falo 10. Eu vou falar 10 aqui nos <risos> foda-se. Ajuda <risos> eu aí, chat, ó. Olaf, Kindred, Elise, Caim, <risos> Lessin, Recarim, Gragas. Que mais que tem, mano? Elise já Chaco. foi cazique. não, o Chaco não é, é mas não é, o Chaco é mas não é, o é Chaco bom, só não é counter. ele sendo campeão de invade? Não, então, se ele conseguir me invadir hum. é, se ele me punir e não deixar eu farmar é, tem Lilia que é counter, vai, dá pra fazer, Graves, aí é, a galera, mas eu vou falar os três principais na minha opinião, que é Olaf, Olaf Kindred e Elise. A Elise é um caso curioso, mano, a Elise. Porque a Elise é counter do Feeder, porque ela pode me invadir e me matar. Ela tem dano pra me matar eu não faço nada. Mas, mano, a Elise, se ela não impactar o jogo cedo, dando dive ou me invadindo, eu vou escalar mais que ela. Então, se a Elise não fizer nada até eu pegar nível 6, nível 6 eu vou matar ela, eu vou matar ela. E a Elise tem então, um ponto curioso, tipo, a Elise é meu counter e eu também sou counter dela. Se eu pegar a Elise desprevenido, mano... Ó, a Elise tá aqui, toda boba nesse mato. Se eu uto essa Elise, mano, ó, dou um R, Q, E, W, e, e se ela usar rapel no meu W, eu consigo mamar ela no ar enquanto ela tá no rapel. Então eu meio que dou dano nela enquanto ela tá vulnerável, né? Eu não sei é invulnerável a palavra, acho, né? é Outros campeões que o Fido é muito bom nesse tipo de situação é tipo o Vlad Eu consigo mamar o Vlad na poça dele, por exemplo Só que eu tenho que dar o W antes dele usar a poça Então se eu dar um combo uhum. no Vlad e apertar o W Vai dar tempo dele usar a poça Mas se ele usar a poça eu mato ele na poça Um outro exemplo é o Q do, do Mastery tá ligado O que é do master e eu também consigo mamar ele, etc e tal. É. Tem uns outros, tipo o Caim se o Caim entra dentro de mim, é até esquisito falar isso, mas eu mamo o Caim de Edith, <risos> saca? É até é, é exatamente isso. Então, três campeões que dá caut no, <risos> capitulando, Olaf, Kindred e Elise. Agora, três campeões. entra no cu e se na boca, né, mano? Bagulho é, bagulho é grande loucura, mesmo, É loucura, mano. é loucura. É o atravessa, né, mano? O bagulho rasga. <risos> então, eu tenho três campeões que o Fiddle dá 15 counter. 15 pausudo confirmado, Fabinho. Nada, é humilde, humilde. Na média. Mas agora, três campeões que o Fiddle consegue dar counter, mano. Tem o Mastery, que eu gostei de pegar aqui Mastery, Ranger e Evelyn. Esses três, mano, se eu tô contra, é, é maravilha. Então, mais contra a Evelyn, Mastery, é bem gostosinho pro filho. Mas é engraçado que esses tipos de campeão, mano, quem bazuca. Mas o outro, eu só vi primeiro, a cabecinha, tipo, o Mastery. Se o Mastery. Prepara, pegar um fique fogue, Batman. É, tipo, a Evelyn. Se, Batman, se, se eu Batman, der face check para. numa Evelyn aqui, ela só me mata, mano. Agora, se eu lutar na Evelyn, ela só morre. Então, é, é nessa pegada. Então, respondendo essa pergunta, é isso. Agora, o outro que você perguntou foi dicas essenciais, né? Eu vou ler exatamente ah, do jeito ah, que, eu ah, ah, eu que eu escrevi. Deixa eu ver que jeito que eu escrevi. Eu antes disso, antes disso é. O que você bane pra, pra pegar ele? Mano, eu bano Kha'Zix Kha'Zix virou meu Perma Ban porque tá muito roubado. Mas assim, se o cara tem dificuldade contra o Olaf, ele pode banir. Olaf é um big counter, mas eu, eu não tenho muita dificuldade contra Olaf. Eu até gosto, mano. É uma matchup difícil que se eu escalar, eu ganho, tá ligado? Então, contra Olaf, por exemplo, você tem que evitar ele ao máximo, mano. O máximo possível, você evita ele. Contra Olaf é isso, tá ligado? Aí, quando você tá forte, mano, você bazuca ele, não tem segredo. Mas é difícil evitar ele, mas acho que eu já tô tão acostumado a ser invadido todo jogo que ficou fácil, saca? Eu sempre joguei com Maguinho lixeira, igual o Dudu Duelista fala: tipo, cartus, Amumu, Fiddle, então eu sempre sou invadido. É. Ó, dicas essenciais que eu escrevi, mano. Vamos ver. Você tem que entender que todas as skills do Fiddle da Fear. Se ele não tivesse sendo visto ou na forma do espantalho, né? Então, como assim? É Isso, aí, isso aí você explicou o isso bagulho quê, todo, né? mano. É, então vamos de novo. Ó, se Caralho. eu tô nesse mato... Eu, eu não, não sabia, visão, eu não sabia dessa merda. É, Olha aqui, tá vendo que eu tô na forma de espantalho e os caras não tem visão minha? Vou apertar W. Vou, tô tomando Invade. Vou apertar W. Do Fear nos três. Só que você Isso. só dá Fear no Fiddle com essas outras skills se você tiver com Qzinho upado. Então, não dá para usufruir disso no nível 1 com W, por exemplo. Se desse, seria OP. Você tem que estar tá com Q upado. É a passiva do Q. Ó. Ó, vamos ler. Se causar dano ao inimigo com uma... Primeira vez que eu tô lendo, confesso. Se causar dano ao... <risos> a um inimigo com uma habilidade enquanto não estiver sendo visto e estiver fora de combate ou emitindo uma efígie, efígie é o espantalho, é a passiva, tá ligado? Stick causa temor a ele por 2 segundos, 2 segundos é porque a skill está upada até o final, tá ligado? Então basicamente é isso, o que mais que eu escrevi? Eu escrevi o seguinte também, uma dica essencial para Fido né? Então você saber tirar o ward dos caras. E ter um bom posicionamento de flanco é essencial. Esse aí já responde a pergunta do posicionamento em teamfight também, né, mano? Fido é full flanco, mano. Vamos supor que o meu time tá aqui no mid, querendo fazer siege pro Baron, né? Olha lá. Eles estão tudo aqui, mano. Eu estaria dando essa volta, ó. ó eu estaria passando um espantalho aqui e eu estaria pincando aqui, ó. Então eu tô nesse flanco fazendo siege no mid. Tem um campeão aqui, aqui... Outra aqui e um Bob Esponja ali atrás. Se eu quero utar e dar a Fear em todo mundo aqui, mano, eu vou fazer a play do RW Flash, ó. RW Flash. Busquei os caras lá de trás e também dei Fear nele. Com isso, meu time podia estar dando follow-up, tá ligado? No Rayelo. Acabou, deu follow-up e acabou o jogo, no, mano. No é Rayelo, velho, os caras. Os caras. Sabe wardar contra Fido? tem muita trinquete azul, tem muita ward, o suporte é função do suporte achar o Fido. Então no Rael é bem difícil, mano. mas se você com bastante espantalho, com a ajuda do seu suporte Você consegue tirar o ward deles pra lançar a Braba, tá ligado? Agora só mais um exemplo da passiva do não que seria interessante eu mostrar A gente poderia, você pegar os campeões que eu pedisse pra você aqui e nós lançasse esse teste Mas eu acho que falando dá também Vamos supor que tem um Kled hum. aqui, Acrinos, apertar R no meio do meu time. Eu posso usar a passiva do Fiddle é. pra parar o Kled, entendeu? Ele vai bater no meu passivo. Caralho, isso para? Isso para. Sabe o que é mais que para, Acrinão? E confesso pro senhor que eu descobri ontem, antes de nós fazer Você isso aqui. Sim? Não. Para a ult do Sion, mano. Então se o Sion tá vir lutado, tá? bota o espantalho, ele vai dar a cabeçada no espantalho, tá ligado? Então, Cara, isso é uma É, é Nossa, que é, roubado, é mano. Só que, tipo, tem uns bagulhos, tipo, grab do Blitz. Se eu botar insta, assim, na frente do grab do Blitz, ele vai me gravar. Ele vai me gravar. Então, ah. pra funcionar, ó, ele tem que reagir. Se o Espantalho reagir. Ah lá, assim ó, assim andando ele tanca o grab, entendeu? Se ele tiver andando ele tanca, Trash, do blitz, do pike, se ele tiver nessa forma não tanca. Agora se ele reagir, ah lá ele reagindo, aí ele tanca, entendeu? Aí ele tanca tudo porque é um, é um espantar um personagem do Love É isso, mano. Tem mais alguma coisa né, que nós podia falar ou deixar deixou de falar, rapaziada. Bola do Nunu, bola do Nunu eu nunca testei, rapaziada. Mas agora se a bola do Nunu o meu espantalho for revelado dessa forma, tanca. Se for revelado, tanca, tanca tudo! Tudo, R do Fizz, tanca tudo, saco? Mas tem que ser revelado, mano. Ó, tem que ter um campeão por perto pra revelar. Ah tá, um bagulho é. interessante que dá pra falar também, o chat até revelou, mano. Tem uns bonecos que Fido é muito bom, que é contra campeão invisível. Ou tipo a Akali que fica na fumaça. Se a Akali tá na fumaça dela e eu aperto o Insta W, eu revelo ela na fumaça. Se tem um oh. Chaco, a Crinão, que usou invisibilidade do meu lado, repara que meu, Q, meu W não dá pra usar. Se não tem nada em, em volta de mim, eu não uso o W. Agora, se tem um Chaco Inve, o meu W ativa e eu revelo ele, entendeu? Então, mesma coisa que a ah. Eve um outro campeão Inve, Kha'Zix, eu revelo esses campeões tudo Inve, tá ligado? É pixel pagar aqui é... agora, né, galera? Boa, fala tua. É bom pra. pra estar nos matos também, né, pô? Ainda é bom, mostra. é, é. Às vezes, é, às vezes nível 1, mano, eu já upo o W, né? Aí eu fico com medo de. Tipo assim, vamos supor que eu pinquei meu blue, né? Tô do outro lado e vou. fez checar meu red. Eu já vou apertando o S aqui, porque se meu W ativar, os caras tá aqui, tá ligado? Ó, aqui ativou. Sai aqui ativou por causa do minion da jungle, ó. Mas se eu vou pelo cantinho aqui. E ativar, aí eu já, opa, ou eu saio ou eu aperto W pra revelar eles, tá ligado? Agora pra encerrar com a rapaziada aí, mano, eu posso estar tá mostrando alguns pixels, mano, mas pixel de fiddle é o que mais tem, mano. Você pode usar a sua imaginação aí, pixel pra você é o que mais tem. Esse aqui é um legalzinho que eu uso pouco, mas quando dá pra usar é bala, ó. Vamos supor que meu time tá lutando ali, ó. Os caras tá tudo lutando ali, depois de um arauto eu consigo ultar daqui pra lá. Vamos fazer o teste? Olha que delícia Caralho, mesmo, Atravessei, delícia na... Não, agora, olha uns outros Se eu quero dar dive num cara ó, Meu time tá aqui e a gente quer divear Esse rapaz aqui Batendo na... Aliás, vamos, vamos fingir que esse... O que o lado do mapa tá paia, mano Mas vamos fingir que esse cara Tá batendo nessa torre, beleza? Aí meu, meu, meu aliado Tá chegando aqui, o então tá full oprimido Por ele, eu posso, ó, você vai clicar Nesse canto Apertar R nesse canto, você atravessa essa paredona toda. Aí você pode tipo, usar o protobelt, dar o free W. Você vai mas... buscar. Olha a distância, não que a gente quicou essa A distância parede. do cara. Realmente ah. tu ia dar a volta do, é, do outro mapa. Pela... Ali, tá olha ligado? isso. Realmente mano. era uma missão. Agora, olha desse lado aqui, uma que eu gosto muito. ó Vamos supor, você sabe que tem pink aqui. O seu, o seu aliado avisou. Tem pink aqui, mas uh -huh. você passou um espantalho aqui, que não tem um ward. Aí a gente quer buscar um cara que tá safe aqui, mano. Quase que embaixo da tá torre dele, ó, ó, se eu, uma Irelia minha tá com Wave aqui, e a Riven tá ali, safe, eu vou buscar esse cara, mano, daqui aqui, vamos ver se dá vamos ver se dá, mano ó, o vou, ó, bem nessa pontinha, vou dar o R bem nessa pontinha, nós já uso o Protobelt, busca ele, eu caí um pouquinho pra baixo, mas não tem problema com o Protobelt, olha o Speed que eu ganho, deixa eu mostrar 370 de speed, né? Usei o protobelt 508. Então eu vou buscar... Que, que isso? Sacrível, Deus, gente! Ah, acabou é. o jogo! Não é possível, galera! Ó, vamos lá então, deixa eu posicionar aqui, ó. Esse aqui é um muito bacana, ó, mano. Vamos supor que o meu time tá aqui... Tipo, não, não necessariamente... não mudou a não. não? Mudou, não? Ah, não, eu volta. Eu vou, fala fala vou, de novo que eu não aqui, é da aqui, da tela. Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo, ó. Vamos supor que meu time tá avançando, mano. Tá full pressão e tá botando os caras embaixo da torre aqui, tá ligado, ó. Então, esse aqui, uhum. ó. Eu, sempre checando, mano. Se você vier por aqui, passa uma ward aqui. Ou seu suporte ward aqui. Ou você tem uma pink. Ou dois espantalhos. Se você tiver dois espantalhos, você já pega essas info tudo. Então, essa aqui é bem simplesinho, mano. Você pode encostar aqui, apertar o R aonde você quiser. perigo aí que eu não upei as skills, né, mano. Deixa eu upar as skills. Esse aqui você escolhe onde você quer apertar o R, obviamente mais perto da onde você quer pegar os inimigos. Então, vamos supor que tem uns dois aqui, mano, eu vou dar Fear em um com E, Protobelt e vou dar o Fear no outro com o Q, ó. Então, R, E... Pa... Eita, não vai dar pra dar o Fear com E. Calma, vamos ter que botar os, os campeões os mais perto. Ou, se nós quer pegar eles nessa posição, eu teria que dar a volta, mano. Então, se você teria que dar a volta, sempre checa os matos, mano. Já agradeço as coisas aí, rapaz eu Sempre checa os matos Se não tiver visão aqui Você pode dar a aqui no RE Protobelt Q Pra dar o fear no outro, tá ligado? Isso você pode fazer de vários lados Aqui, mano, é um dive muito feio Muito fácil, tá ligado? Feio Foi feio mesmo Mas é fácil Esse lado fácil O mid também muito fácil O mid que eu gosto muito, mano, ó o cara tá aqui. Esse aqui eu sempre dou a volta, né, mano? Então você checa, pinca aqui, ó. Ou então usa os espantagens pra ter visão. Geralmente, early game, os caras não guardam aqui. Então você pode vir tranquilo, ó. Os caras tá lá todo Nelson só. Cadê? Deixa eu pegar os bagulho aqui. Ó, seu campeão tá lá pressionando o cara embaixo da torre. Você dá um ultzinho bem simples. Fir signs Mano, o cara morre. Pode ser uma Leblanc. Principalmente Leblanc, esses campeões, Fido é muito bom conta, tá ligado? Uns maguinhos oh. que... Tipo, eu nem... te falar que, que, ah. que bugou o Discord, mano. O, o, o, o tá de novo ali que bugou, bugou o Discord. Nossa, ele não viu nada, <risos> rapaziada. Não, não. viu nada, mano. Bugou a bosta do Discord. Não, esse aqui é, é, é um simples, mano. É um ultzinho simples dessa parede aqui, ó. Você pode dar a volta, toda essa é um volta fininho. no rio, pá, pá, Não, vai... isso, aí, isso, isso aí eu vi, isso aí eu vi. Eu, eu, eu só, só falta a ult mesmo. A ult aí, a ultzinha aqui, pá, ferzinho, E normal. Aí se tiver o protóbil, ah, é, um tiver uso. é bem simplesinho, entendeu? tem uns lugares em bacana mano tipo o resto é meio que situacional mano dependendo do que, que tá acontecendo no jogo vamos supor que eu sou do time vermelho e tô sofrendo bastante pressão mano tipo os caras tá tá de Baron o Fido é muito bom para defender Baron tá ligado ó então mano eu fico nesse cantinho daqui eles não me vê os caras do outro time né meu time vai estar tá aqui todo Bob Esponja defendendo a torre aí o time inimigo tá aqui pá, fazendo um big siege Pode ter alguém de lado aqui, ó. O meu espantário vai estar tá ali me dando essa info. Mas nesse cantinho eles não me vê, tá ligado? Esse cantinho pra defender a torre é muito bom. Então eu posso dar tipo um RE nesses dois pra dar fear, ó. Ixi, não saiu o Fernão, não, né? Mas tá tudo bem. É porque, é porque eu tô sendo visto aqui. Eu tô, eu tô de um lado do ator não, dele que ele, ele sairia, tá, tá Não, sairia. Não, sairia tá me vendo. É. Mas vamos ver se com o espantário aqui ele sai. Não sai, né? Não sai. É por causa dessa visão, não, ma -ma -ma -ma -ma, rapaziada. Ó. Tá vendo? Tá de boa, e essa aí? Agora, se eu tivesse do outro lado do mapa, era coisa linda. Aí tem vários, mano. Você mano, usa a imaginação. Tem uns pixels legal aqui. Você quer pegar o cara no golem. Às vezes, o, o cara faz golem safe ali. Vamos supor. O cara viu o Fiddle numa ward aqui. E ele sabe que o Fiddle tá aqui. Aí, o cara geralmente farma aqui os golem. Full safe. Se você de cá pra cá, você vai buscar ele, mano. Não tem segredo, ó. Você busca, usa o protobot. Já vai lá na torre dele, ó. Que aí na torre vai, ó. Você vai buscar. E, e mais uma vez, olha porque que eu gosto do protobelt, rapaziada Olha o speed que isso aqui me dá Para me reposicionar Para desviar de uma skillshot, etc, etc mano. Agora é. é e é, deixa o campeão mais divertido. Ele ganha, ele ganha um dessezinho, é, Fica filho, legalzinho, pico, porra, mano. Tem, tem uns pixelzinhos assim também, ó, mano. Que dá pra você dar uma encostada aqui assim. Pra chegar mais perto. Aí eu vou dar Free no Way ali, ó. ó o no Way. Interessante. Caralho, mano, aquele um free vai lá no caralho. Vai, mano, dá pra pegar umas distâncias muito pica No geral é isso, mano. Agora, pra roubar Baron, mano, essa aqui, tanto que eu já roubei muito, mano. Ó, vamos supor que eu tô no Red Side. Os caras tá lá fazendo Baron, mano. Nunca vai por aqui, tá ligado? Esses pontos é bem óbvio, né? Porque os cara vai ter o ward. Geralmente os cara não ward aqui, mano. Até o ward, mas você pode, ó, botar um espantalhozinho, ou então uma pink. Ou então seu time checa pra você. Roubar o Baron por aqui de Fiddle sempre é fácil, mano. Exatamente aqui. uta mano. Vamos fazer até um W Flash pra ficar bonito, ó. W Flash dando free em todo mundo. De no centro principal do barão não tem para onde os cara correr eles vai correr tomando dano você puf rouba o barão coisa linda os pixels repito o cara usa a imaginação dele tem vários mano saca mas no geral é isso Acrinão. não ficou faltando alguma tá. coisa rapaziada ah acri eu acho que tá que tá tá completinho ah uma uma coisa Crianão. que eu acho que você não falou mano é ah. mano luta nos dragão e nos nos barão rapaziada nos bagulhos certos aqui mano muito suave velho. É, mano, o Fido, menos... ele é bom pra priorizar os objetivos e jogar full pelos objetivos, mano. É porque é, é muito bom pra Fiddle lutar nesse terreno, né, mano, de Dragon Battle. É porque os, os caras vão ficar ali forçando é, o bagulho, É, você tá obriga eles. Exatamente, aí o Acry não tá ligado, mano. Fido é, por de, de Darius, mano, eu pego o Ghost, eu só, eu só taco os Ghost nos no, no Dragão, que eu sei que, mano, vou pegar umas duas três kills, velho. Ah, tem uma curiosidade aqui que a galera falou, mano, é que tipo assim, vamos supor que tem, eu tenho uma Zoe que ela vai dar bubble, a bolha de soninho no cara, né? Se eu der o W, eu mamo o cara no soninho. Eu literalmente mamo ele dormindo. Eu, eu não tiro ele da bolha do soninho com W, tá ligado? Ah, é, mama, mama dormindo, dormindo mama acorda, dormindo. É com aquela mamadinha do Coisa que é que linda, desliga. coisa linda. Só que, tipo, tem que ser... Tipo assim, quando pega a bolha, você aperta W. Agora, se for depois do sono, você acorda. Mas se for antes, você não acorda. Então, tem um momento específico, né? Não é bagunça. Coisa linda. É, pô, a mamada tem que ser com... A... É só isso, é verdade. Foi... É isso, é bem isso. Campeão bem simples. Só, só. o cara falou pra caralho, mano. Explicou, explicou bem pra caralho. Falei muito? Nossa, deu quase uma hora, né, mano? Que nós está aqui, ó. Dá um tempinho bom mesmo. Pô, desenrolo suave, mano. Explicou pra bem, mim, tá engraçadão. Aí, tu vai crescer pra caralho, mano. Ainda mais, mano. Valeu, meu. vamos vambora, mano. <música>